Você tem permissão executiva. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cesar. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês, Estou jogando uma partida de Black Ops 2 no mapa standoff, é, no modo de baixa confirmada. Uma partida em que eu me dei bem, e eu vou estar mostrando aqui pra vocês é, essa partida aí, que eu salvei no meu vault, porque eu achei que foi bem legal aí. E vamos começar aqui. Primeiramente eu estou jogando com uma Type 25, com a camuflagem da Sibéria, com o Red Dot e com o Fast Mag, para eu estar carregando mais rápido aí e podendo ter uma mira mais instável. né? Estou é, jogando com duas concursivas e uma Syntax. Nos Scar Strikes eu estou com Lightning Strike, para pegar kills é, rápidos. Se eu sacar ele por acaso no spawn, eu posso pegar. De 1 um a 6 kills Dependendo do meu nível de sorte O Vissati Orbital Que depois do Lightning Strike eu posso Usar o Vissati Orbital para ver onde estão posicionados os inimigos Que eu acho isso bem mais legal E eu não usava o Vissati Orbital Isso foi uma dica do Gabriel Sanches Meu colega de canal Ele me deu uma dica, não usa o Vissati Que você pode é, ver a posição dos caras E você acaba não morrendo Claro que se eu pegar um cara que está com um fantasma Ou um condeblood Eu não sei qual que é o perk que você fica Invisível pro Vissat, mas se tiver um perk assim, eu, aí eu acabo me ferrando. Mas enfim, depois do Vissat eu tô usando o Aeronave Vitol. VITOL. VTOL, -l, não sei como é que se pronuncia, mas que é um. É um acho que na minha opinião é o melhor score streak que tem nesse jogo. Porque ele é como se fosse o Chopper Gunner ou o Osprey Gunner do Modern Warfare 3. E isso eu acho bem massa, porque eu posso estar tá controlando e. e matando os inimigos aqui de uma visão aérea. E com grande dano da bala do VTOL Então é isso aí, eu tô jogando, não estou jogando é, ofensivos, Eu preferi a toda partida, durante todo o momento da partida eu não tentar Trombar de frente com o spawn, porque eu sempre jogo de submachine Inclusive, eu estou tentando pegar diamante, aí eu já tenho PDW dourada, MP7 dourada, Chicon, Estou quase pegando a dourada e MCMC dourada Então eu só jogo de eu não eu sempre joguei de assault, mas uh, no, no Black Ops 2 eu acabei jogando bastante de sub e peguei a, a manha e só tô jogando sub agora e fui tentar jogar de um assault rifle, né? Que eu tava vendo um vídeo do YouTube aí de um cara falando que type 25 é o melhor assault rifle e não sei o que. E eu falei, mano, quer saber? Eu vou ver como que é essa type. Eu já tinha jogado com, com a type, né? Mas eu falei, não, eu vou ver se essa type é tudo isso mesmo, ou o cara tá, tá na noia E o que aconteceu? Eu fui jogar com a type e eu senti bem firmeza nela, porque. Ela como a M27 ela não tem muito recoil e ela não causa um dano muito baixo, ou seja, o dano ela não é considerável, aquele dano fraco. Muito pelo contrário, eu consegui matar bastante, bastante cara de longe de perto né, com uma facilidade. Ó, nesse caso aqui eu peguei o Vissat Orbital e eu acabei não usando ele, porque eu não percebi. Eu peguei as tags eu não percebi realmente. Acabei usando bem agora. E com o Vissat eu tentei fugir aí pra soltar meu Aeronave Vitol. Que eu consegui pegar ele. Uh! adoro quando eu pego essa porcaria desse Vital já. Acho... Essa é a segunda vez que eu pego, né? Eu... Mas eu adoro pegar isso aí porque eu acho. Acho bem massa, por causa que ele é 16, 16 mil pontos. Não, 16 mil pontos não, perdão. 1.600 pontos. E é embaçado você pegar isso aí, porque ou eu mato 16, 17 seguido, ou eu jogo no eu no conforme que é o que eu tô fazendo. E. E pegar nas tags, né? Isso eu acho bem legal. Nesse caso eu tava pegando o Vital e não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tô fazendo assistência do do Vissatio. Aí ó, o colega de equipe confirmou abaixo, o colega de equipe confirmou abaixo, eles estão confirmando as baixas que, que eu tô matando aí. E eu também tô conseguindo assistência do, do Vital Uma dica pra você que quer conseguir Kill Streak alto, Score Streak, perdão, é você jogando Kill Confirmed. Cara, é a melhor coisa que dá pra você fazer, porque lá você pega muito Kill Streak. Score streak, perdão, aqui eu tenho na cabeça. Você pega muito Score Streak, é só você é, conseguir controlar a sua defensiva. Se você não sair é, jogando rushando, que nem um louco, claro, se você pegar uma machine e tiver certeza que você vai conseguir isso, você consegue. Mas se você não sair que nem um louco, você pode pegar os caras de longe e matando. Seus amigos vão confirmando as tags, você vai pegar nas tags deles. É um, é um dos modos mais fáceis aí pra você estar tá pegando. É, kill é, score streak out. Caramba, que streak é fogo. Inclusive no Kill Conformant já peguei Vistar Orbital, já Orbital, Warfog, peguei... é... o que mais? É... Escolta Isso é bem na hora Nessa partida se eu não me engano eu peguei 3 Lightning Strike Que é o... o Score Strike aí bem legal também, como eu já falei pra vocês E não é muito difícil de pegar Se por exemplo você... eu, eu, eu acho que se eu matar 3 caras no o no, no, no, no Conformant E pegar acho que mais 3 tags eu já consigo um Lightning Strike Peguei essa N aí não senti firmeza não Deu uma tremidinha, essa mira horrível, não gosto da mira dessa arma E uh, você vê que agora Meu pente da Type 27 acabou E eu estou jogando com a PDW Porque eu sinto muita firmeza nessa arma, inclusive Eu jogo pra caramba com ela, eu gosto bastante dela Porque uma dica pra vocês que quer jogar com Sub Machine Se você tiver a DLC do Revolution, eu aconselho você jogarem com a skipper Mas se você não tiver, eu aconselho totalmente você jogarem mais assim com a PDW Aqui eu acabei morrendo, ó. É, fiz besteira, quis meter mala lá, já vi que já tinha pegado vital mesmo, minha partida já estava realizada, então fui, fui rachar. Partida que vocês vão ver que eu não estou jogando tão defensivo, vou começar a ir frente. Então, onde eu estava falando, na PDW você não tem muito recoil, o alcance dela, é lá, lá no nas, estatis, nas estatísticas está falando que é pouco. Mas muito pelo contrário, eu acho que ele é muito bom o alcance, eu consigo matar os caras é, numa distância bem legal aí O dano dela não é curto, não é pouco, é bem legal também, ele mata bem rápido Inclusive, é, eu acho que é o segundo maior dano das classes da Submachine é... E ela, ela cabe 50 balas no pente, ou seja, ela cabe mais balas no pente do que um Assault Rifle Agora pensa comigo, uma arma que o dano é bom tem longa distância, tem 50 balas no pente, é leve. Poxa, velho, você tem que usar essa arma. Com certeza, você não precisa de pente estendido, porque ela é muito boa também. Inclusive, quando você coloca o laser sight. Nessa partida, como eu joguei da assault rifle, eu não, eu, eu acabei não colocando laser sight. Eu jogo muito com laser sight porque eu peguei a mania de atirar no hip fire. Porque nos Call of Duty antigos, eu sempre joguei no, com o Stead Como nesse aqui não tem o um parque Stead End, eu coloco é, o... O Lazy Sart em todas as armas, inclusive nesse kill aqui, eu acabei pegando, ó, no laser, ó. Porque eu vi que tinha laser falei, é, é nóis, é nós É, my on profile. É isso que eu gosto. Peguei mais um noob aqui, tentando correr que nem louco. Só tem mais um Lightning Strike na partida E, e o trouxa acabou se matando com o Lightning Strike, que não percebeu que jogou né, na frente dos caras, né? Eu acabei não vendo. Foi meio falta de sorte minha Nessa partida eu não tava em primeiro eu, não, eu tava matando bastante, mas acabei não ficando em primeiro E comecei a moscar, porque a conexão começou a piorar, eu acho que Tem gente aqui em casa que tava usando o PC E acabaram vendo um vídeo no Youtube, sei lá a conexão começou a dar umas pipocadas, sabe? Umas pipocadinhas básica aí. Eu até dou um toque pra vocês quando pipocar Por exemplo, aqui pipocou Aqui pipocou, mas eu consegui matar o cara Aí, ó, pipocou de novo que eu não consegui pegar mais certo. Aqui pipocou também, ó. Tava pipocando a conexão. Ó, dei bastante tiro no cara, acabei não matando. Tô querendo bastante jogar aí nas, nas na nova DLC aí, Revolution. Eu acabei não comprando o passe Season Pass aí do Call of Duty, porque eu imaginei que as DLC sairiam como conteúdo separável do PS. Como saíram os Modern Warfare 3, que você podia comprar DLC Pack 1, Pack 2, Pack 3, Pack 4, Pack 5, separado do Season Pass, do Call of Duty Elite. Mas infelizmente ainda não saiu, mas quando sair, provavelmente eu vou estar tá comprando e fazendo vídeos dela aí pra vocês. Eu espero. <risos> Aqui eu meti o louco, eu entrei com 40 cara, comecei a tirar que nem louco no. Sem laser no, no hip fire. Meti o louco. Claro, né? Porque eu pensei, eu sempre jogo com sub. E como eu tô jogando com assault, é. Que não tem. É, ele é um pouco pesado, inclusive pra eu mirar de perto Por mais que eu esteja com destreza Eu tentei eu Tentei sempre pegar os caras de longe, né Inclusive eu pus o red dot pra tentar pegar uma mira de longe ó. Aqui ó, tirando no hip que nem louco ó. Hip fire, por causa do costume do laser sight Aqui nessa altura eu já tô 42 11 Se eu não me engano, é por aí Não, vou morrer agora Não, é 40... 42 11 Por aí, 43 10 Perdão 43 bauns, pronto. Foi tentando pegar o último kill do. Do. do. do negócio aqui. Se o vídeo pouco cair é por causa da. da placa que deu um erro básico aqui. Do Mas é isso aí, eu acabei fazendo uma partida que eu tava querendo fazer. Inclusive colocando um score streak que eu achei que eu não ia pegar e acabei pegando. Essa é outra coisa que eu acho muito legal. Mas é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo aí, eu espero vocês na próxima gameplay ou análise aí, que a gente vai estar tá trazendo no canal, beleza? Falou, um grande abraço e até a próxima aí. Fui!